Bom pessoal, aqui está a nossa torre de esterilização é, semi-finalizada, já com alguns ajustes implementados. Então vou estar tá mostrando ela antes de, de ligar na tomada. É, a gente tem um módulo mestre que está com duas portas, então ela tem a porta de entrada de equipamento de material contaminado e a porta de saída aqui no fundo. É, temos dois escravos. É, esse primeiro escravo também está é, funcionando como uma porta é, Esses dois módulos são o que, é, que vão ser enviados para vocês E o escravo 2, que é o que vai ficar aqui no polo de inovação Que também está funcionando como uma porta -ação. Agora a, a torre está ligada já é, Nós fizemos alguns takes da telinha de inicia a inicialização do equipamento Que a gente vai colocar também no vídeo Bom, é, só comentando, elas fazem, os módulos fazem a esterilização de forma independente. Então, a gente pode acionar eles ao mesmo tempo e também em momentos diferentes. Lembrando que a alimentação está sendo feita pelo mestre. É, vou fazer a primeira esterilização do, do no mestre para demonstrar. Vou fazer a abertura da porta. Com um gesto para direita então para exemplificar a gente vai usar uma caneca colocar para esterilizar estão entrando pela porta de entrada de material contaminado fechando a porta o tempo de esterilização tá com 17 segundos tá em 17 segundos é a gente ainda vai realizar alguns ajustes na fixação das borrachas de vedação. Então, por isso que a gente pode observar alguns escapes de, de luz. Então, finalizada a esterilização, a gente retira o material pela porta do fundo. Pode ver agora o fechamento automático da, das portas do, do módulo mestre. Então agora eu vou fazer a esterilização de, de uma outra caneca no, em um dos escravos. Abrindo a porta com o gesto para a direita. Colocar o material. Fechar a porta. E, e a gente pode ver que a luz UV foi acionada. Essa porta está um pouquinho mais ajustada, mas tem algumas fugas de luz em alguns furos, que a gente também vai fazer o fechamento com uma massa epóxi. Finalizada a esterilização, como a gente não tem porta do fundo, a gente retira pela porta da frente mesmo. Bom, agora nós vamos fazer a demonstração do funcionamento do molde dos travidores. É, fazer o gesto para direita para a abertura da porta, usar uma caneca de exemplo e o gesto para esquerda para o fechamento da porta. A gente pode ver que a luz UV foi acionada, ela ele está com bastante fuga de, de luz porque esse é o o módulo que vai ficar aqui com a gente no Polo de Inovação, então ele está com a porta menor. Mas a gente também vai fazer os ajustes e colocar algumas borrachas para eh, minimizar essa questão do vazamento da luz. Retirando a, a caneca já esterilizada. ser mais rápido. Fechando a porta. Esterilizou. Bom, como eu falei no início do vídeo, os módulos podem, eles fazem a esterilização de forma independente Mas eles também podem ser acionados ao mesmo tempo A gente vai fazer agora a demonstração Eles funcionando ao mesmo tempo, esterilizando o material Vou fazer a abertura de porta dos três Gesto para a direita Vou utilizar as três canecas que a gente usou anteriormente fechamento de porta com gesto para a esquerda a gente pode ver que os três nos três as, as, a luz UV foi acionada finalizada finalizada a esterilização nos dois escravos a gente retira pela porta da frente, no mestre como temos a porta do fundo, a gente utiliza ela para retirar o material já esterilizado.